Tudo bom? Tô aqui pra compartilhar um produto que eu testei e eu amei, tô apaixonada. Pra vocês terem noção, eu não tava planejando falar sobre ele, mas depois que eu testei e eu vi que realmente ele foi incrível pra mim, eu precisava trazer ele aqui pra vocês também. E o produto que eu tô falando é o Mab Frizz Killer. Esse sprayzinho aqui, ele vem numa glam box e eu não tava dando nada para ele. Eu já tive outros produtos que têm essa mesma proposta que não fizeram nada de diferente no meu cabelo ou que, para eles agirem, eu precisava ativar com o secador ou com a chapinha. Vocês sabem que eu não tenho esse hábito, que eu não gosto de usar secador e chapinha. Eu amo deixar o cabelo secar naturalmente. E a proposta desse produto aqui é exatamente essa. Ele diz aqui no modo de uso que é para borrifar o produto sobre os fios levemente úmidos ou secos da raiz até as pontas em todo o comprimento do cabelo, deixar secar naturalmente e que, se quiser um efeito mais duradouro, é para passar o secador ou chapinha. Mas o que me chama mais atenção é o fato de que ele não é termoativado. Então, eu consigo que ele haja mesmo sem fazer nada, além de passar ele no cabelo. Como eu tenho usado? Eu saio do chuveiro com o cabelo lavado e aplico ele em todo o cabelo real, eu não poupo o produto. Eu espirro aqui em cima na raiz, e sem medo, porque ele não pesa. Aqui no meio, eu abro meu cabelo em duas partes, assim, e passo aqui no meio. E ainda aplico nas pontas, assim, espirrando o produto direto. Eu não boto na mão, não fico passando com outra coisa. Eu realmente espirro direto na cabeça mesmo. Eu, o primeiro dia que eu fiz isso, eu fiquei morrendo de medo de que fosse pesar. De que fosse ficar um sebo só no meu cabelo. E, gente, não fica. A fórmula dele é muito levinha. Ele realmente parece que tu não passou nada no cabelo. Porque enquanto tu tá com ele agindo, que o cabelo ainda tá molhado... Tu sente o perfume, ele tem um cheirinho delicioso. Mas tu não sente textura. Ele não altera a textura do cabelo. Então, tu continua sentindo o teu cabelo como se tu tivesse recém-lavado, o cabelo tá molhado, e tudo certo, nada mudou. Então, depois que seca realmente o cabelo, tu percebe que tá bem gostoso, ele fica super sedoso, inclusive o toque do cabelo muda, sim, ele fica mais selado, mais sensação de hidratado. E também eu percebi uma grande diminuição do frizz, gigante. Meu cabelo, vocês sabem, tem muito frizz, então, era uma coisa que realmente me incomodava e eu nunca tinha achado um produto que tivesse que se desse tão bem quanto esse aqui por isso que eu precisava ver contar para vocês aqui diz que aqui diz que o sérum é Go Style frizz é indicado para todos os tipos de cabelo e possui uma fórmula ultra leve e ação disciplinante. Seus ativos especiais protegem os fios da, noção, da, da ação nociva do calor, enquanto células as cutículas, eliminando o frizz de forma eficaz e duradoura, além de proporcionar brilho extra aos fios. A perfeita combinação entre vinagre balsâmico alfa e polihidroxiácidos Açúcares e polissacarídeos agem de maneira intensa e reequilibram o pH dos fios. Então, eu sou apaixonada, eu já testei outros produtos do Mab e eu gostei bastante, mas com certeza esse aqui é o que eu mais gostei, é o que eu com certeza compraria de novo. Ele é de uso profissional, promete selagem dos fios, proteção térmica e brilho extra. Eu não testei proteção térmica, eu realmente assim, só uso chapinha e secador e babyliss em último caso, quando tem um evento especial, alguma situação que eu preciso fazer alguma coisa diferente no meu cabelo, mas no meu dia a dia eu realmente evito, eu não sou muito fã. Então, essa função eu não testei, mas selar os fios, brilho extra e os, o antifriz... Maravilhoso, eu amo. Com certeza, vou continuar usando. Eu já tô usando faz uns 15 dias. Esse tubinho tem 120ml e custa 70 reais. É um preço mais elevado, mas é um produto profissional. É uma marca renomada, então a gente acaba pagando por isso também. Não só pelo produto que tem aqui dentro, mas tudo bem, tudo bem. Eu relevo essa parte. Meu lado muquirana. Releva essa parte, porque isso aqui deu muito certo pro meu fio. Eu saí na chuva, com ele, e tendo usado isso aqui, eu saí na chuva e meu cabelo não armou. Não ficou com um fiozinho levantado, então assim, foi incrível na vida normal, num dia a dia sem ele. Eu teria ficado com vários fiozinhos assim, el uh, elétricos, e não ficou. Ficou tudo bonitinho no lugar, a textura do cabelo continuou gostosa. Então, eu estou apaixonada. E se tu te quiser um produto que mesmo que seja um pouquinho mais caro para testar no teu cabelo e para que tu tenha certeza que... Não, pelo menos funciona. Agora, se vai dar certo no, no meu fio, são outros 500. Tenta esse aqui que, olha, eu já testei muito produto para essa finalidade com o controle de frizz que não deu certo. Esse aqui é um dos poucos que deu. E ainda assim, é um dos mais baratos, então vale muito a pena. O meu eu recebi na Glambox, mas tu encontra na Beleza na Web, na Sephora, em, várias, em vários sites de produto de beleza. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do blog. E lá também eu vou deixar o post com esse, desse produto aqui com o link de compra. Então, se tu estiver interessada, quiser testar, quiser saber mais sobre ele, quiser ver as fotos, eu vou deixar lá no blog. E é isso, o vídeo de hoje foi mais rapidinho, só pra compartilhar a dica com vocês. Se tu gostou, não esquece de deixar o like. Se tu tiver algum produto pra me indicar, comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!